E aí ele continua, para esclarecer tudo, seria necessário criar um mundo novo. Contudo, só os deuses podem fazer isso. E eu não sou um deus, pelo menos ainda não. Finalmente, o que temos sobre o Adar, Sérgio? Adar. Bom, na verdade aqui não tem muita coisa, né? Eu, eu não vou explicar de novo porque a gente já tem aquele corte aqui do Tocque Falando, a gente falou sobre o Adar, o que que ele pode ser, pode ser um daqueles elfos que foram capturados pelo por Morgoth e aí quando eles eram libertados, eles eram meio que excluídos pelos outros elfos, porque eles tinham receio do que eles via, via, podiam vir a fazer e com razão, porque até dito lá no Cimarilho que eles acabavam, eram tão escravizados na mente que eles acabavam fazendo ainda a vontade do Morgoth. Então, assim, pode ser que esse seja o fundamento para esse personagem Adar. Mas para vocês verem as citações completas, é aí, ó. Elfo do Mal, cortes do TT número 7. Saiu recentemente aqui, então podem conferir lá. Agora, só queria destacar que eu gostei desse personagem. Eu, assim, ele quase que ele é simpático, assim. Eu achei que ele está ele quase... né? Por isso que ele consegue ali seduzir... Ali, Rapaz, o... O eu, achei, eu é. achei que ele salvou essa falta de... Essa, essa direção bagunçada. Uhum. E a gente vê que ele fala bem, né? Ele... E tem uma dúvida aí sobre ele, porque o Aronde fala o que que você é o quê? Nem o, nem o Aronde sabe o que que ele é, porque ele vê que ele não é elfo puro. Uhum. Tem alguma coisa estranha aí, né? Com esse cara aí. <risos> O que, é que ele falou é aí? Isso. O Uncle Ben salvou o episódio. Só falta o faso comer pastel e caldo de cana na rua. É, meu amigo, e beijar a criança, velho. Beijar a criança, carregar a criança no colo, dar beijo em velho, foi tudo. É isso é. mesmo. Mas, olha, eu achei que o, o, o texto do Ada. E a interpretação, caramba, bicho. Porque você pensa assim que o vilão vai vir. Eu quero dominar o mundo. Eu sou mal. Vou matar. É. Vou estuprar. Vou cortar a cabeça. Mas não. Ele é calmo, né? Ele chega. Olha, você está enganado. Eu acho que as coisas que falaram para você falaram errado. Então vai ter que vir um novo mundo aí para consertar as coisas e tal. Então ele tem uma calma ali. Ele tem uma frieza. Um jeito de falar ali que lembra até o próprio Sauron, né? Exato. E mais, mais uma vez fomos, fomos enganados, né? Porque pensávamos que esta frase no trailer era, era o Sauron, né? E até a frase está diferente, porque no trailer dizia You have been told many lies about Middleheart, né? E depois aqui a frase, pois, é uma coisa completamente diferente. Uhum. Eu anotei aqui. aqui o Luís mas... Filipe, Filipe Marcondes da Silva de uma teoria que a dar seria Magor. Anda por aí na teorias. internet? É. Espero que não, não quero. É porque, o, o, na verdade, o Maglur, ele, ele ficou decepcionado com tudo aquilo que ele fez, de ter capturado Eros e Euron de tudo, se arrependeu que aquele negócio todo, e ficou vagando, né? A única coisa que diz é que ele ficou vagando pela Terra-média. Então, assim, ficou vagando não quer dizer que ele foi capturado por Morgo, foi, sofreu, virou meio orc e tal, não sei o quê. E, e nem tem isso no, no, no Senhor dos Anéis, né? Então, a gente tem que sempre lembrar qual material primário que eles estão usando para montar o um enredo deles. Aí. Qual é a próxima imagem? E eu. Aí ele lá no meio dos orques. Ai. Dá para ver que a aqui... roupa dele é cheia de detalhes, né? É. Ah, temos aqui aquelas, aquela cota de malha semelhante à Galadriel né aqui com as trelinhas. Uhum. Aqui, e parece que é o lado este... esquerdo dele... Que é o lado deformado, né? Porque é a mão que está escondida. É. É. Eu reparei ah, que este, eu este, este, este punho aqui parece ter três, três assim, pedras, né? Pensei, será que há alguma referência, tipo, à deles de Morgoth, né? Aqui parece que tem três círculos. Mas, depois, hum, parece que não faz muito sentido. Uhum. Depois temos também aqui este desenho, assim, na, na, nesta. não sei como é que isto chama. Esta proteção. Peitoral, é, né? Assim, peitoral, é. Acho que tá, tá, tá bravo. É. Ó, aqui o Fábio Nunes mandou. Pessoal, Sauron e Morgoth não dominavam os orcs pelo medo? É que são várias perguntas. O, o, o Fábio ele, ele deu uma burlada no sistema, né? Ele mandou um superchat com hum. três perguntas. Pessoal, Sauron e Morgoth não dominavam os orcs pelo medo? O Morgoth não só pelo medo. O Sauron, sim. Como podem eles sentir reverência por Adar? Vamos ter que descobrir mas me parece que existe muito mais respeito e admiração ali, pela relação que a gente viu. Uhum. Por que isso? Só com desenrolar. E esse diálogo do Atar não pareceu estranho? Cara, eu achei um baita diálogo. Não. Vamos, separei passagens, tem passagens. Mas antes eu queria só destacar que a gente viu algumas frases dos Ocs, né, na língua negra, eu acho que é da língua negra, de Mordor. E aí tem um Ox que fala o Glurcha. Não tem como saber ainda o que é, né? até procurei na internet, mas depois vai ficar para o Augusto aí desvendar o que, que eles estão falando aí nessas, nessas frases. Depois tem alguma imagem do Arondir aí, isso né? conversando com o Adar? Tem, peraí. Putz, essa... tem que... genial. O, o Robert Yacoy o Robert ele sempre entra com uns comentários sensacionais, cara. <risos> Ele mandou, está com o uniforme da Nightwatch <risos> até hoje. Entendedores de GOT entenderão. Meu Deus, que comentário Exato. genial. Eu acho, que é fa... Eu acho que é nessa parte é que, que ele business, fala aí né? do. É. A frase, né? Tem várias frases, eles falam, tem nomes também, nomes de óculos e tal. Aí, aí eu achei legal demais essa cena aí, porque o próprio Aronde, ele tá estupefato, né? Ele não sabe que criatura é aquela, ele até pergunta, você, que é, você é o quê? E o, e o Adar sempre esquiva, ele nunca responde, né? E aí eu achei interessante que aqui o Aronde fala que nasceu em Beleriand. E eu achei muito genérico, porque Beleriand era um continente todo, a mesma coisa que eu falo assim: não, eu nasci na América do Sul. Então, mas de onde? Que lugar da América do Sul? Mas beleza, foi uma referência ao passado. E aí o Adar pergunta se ele nasceu perto da Boca do Rio. E aí o Adar complementa que ele que já esteve lá quando era jovem. Boca do Rio é a mesma coisa que Foz do Rio. Inicialmente, a gente pode até pensar que, ele, que por ser um elfo silvestre ali, o Aronde fosse de Ossirian, que é aquela região a leste ali, aí ó, no detalhe que é a única é, região é, é uma, uma uma das únicas regiões da de Beleriand que sobreviveram ao cataclismo, né? Que virou Lindon é o Cirith que era a, a terra dos elfos verdes virou Lindon e porém quando ele fala assim que você nasceu na, na boca do rio perto da boca do rio ou seja do rio o rio então qual seria o rio mais importante de Beleriand naquele tempo era o rio Sirion que é como se fosse o rio Anduin, lá da, do leste das montanhas nevoentes. Era o, era o rio principal. Se você falasse assim, o rio, acho que a maioria dos habitantes lá de e iam lembrar do Sirion. E tem a, as famosas fozes do rio Sirion, que são famosíssimas porque foi um reduto de sobreviventes ali, de refugiados de todas as guerras, de batalhas contra Morgoth. Então, quando ele fala assim que você nasceu perto da boca do rio, ou seja, para mim, na minha interpretação, ele está querendo dizer assim, você nasceu nas fozes do rio Sírio. Então, eu acho que é isso, que aí é a origem do, do Arondir. Lógico, na série, né, pessoal? A gente sabe que é um personagem inventado. É, é... Uma... Quando eu escutei isso, Sérgio, eu pensei no Gellion, Porque o Gellion, se a gente vê ali, os sete rios, né, na verdade, são seis rios que se conectam uhum. ao Gélion, né? Que é o Gellion que vem de, de norte a sul. Mas, realmente, eu concordo com o seu raciocínio. Se alguém fala o rio na Terra-média, nós sabemos que é o Anduin. É. Se alguém fala Sim. o rio em Beleriand, Sirion. É. Simples assim. E, assim, ali nas fozes do rio Anduin, vocês estão vendo ali, fica na Baía de Bala, que é muito importante como foco de resistência contra as forças do senhor Sombrio. É, quem foi comandante aí ou quem governou aí foi nada mais, nada menos do que o Earendil. Então, olha a importância do lugar. Então, se for verdade mesmo, o Aronde pode ter até convivido com o Earendio. E quem sabe, se ele tivesse é, é, ali presente na época do, do finalzinho ali da Primeira Era, o Círdan tinha um reduto aí na ilha de Bálara, tinha um reduto de sobreviventes. E quando houve o cataclismo e tudo, os barcos do Círdan desceram e foram mais para o leste e para o sul, até chegar ali na, na, na Terra-média que a gente conhece. Então, pode ser que o Aronde seja um desses sobreviventes lá desse, dessa, dessa tragédia aí, né? Do... E, tem, e além disso, ó, Inesita, por favor, volta ali no, no close da, ali nas Fozes do Círio, por favor, e sobe um pouquinho, porque ali a gente tem uma região chamada Nantrafem. E é. ali é dali que o Barbárvore saiu, galera. Olha aí, Os... olha aí. Ou seja, a gente está falando que se bobear o Aronde já até pode ter conhecido o Entes, ele já vai estar ambientado com isso. Então, ó, a gente tem até ali a galera do Barbárvore nessa mesma quebradinha aí. Então, faz sentido. Total. E tem um detalhe também que ele falou no outro, no outro episódio, no anterior, eu acho, que eu, quando ele, eu acho que foi no primeiro, o colega dele, do Aronde, pergunta, você era o que antes de vir para cá? Ele falou que era o camponês. Né? Então... Nessa região de mato aí, sei lá. Uh, há uma coisa que eu... Me irritou. Acho que é mais irritar. Mas é um detalhe. Mas vocês também se lembram no prólogo, quando tá, os elfos estavam em Valinor e eles foram para a Terra-média. Eles nunca citaram antes Beleriand. Até mesmo no mapa, eles, uh, eles não mostraram Beleriand. E depois uhum. aqui do nada falam em Beleriand. Então, disse para mim... Se eles podem dizer, porque é que não disseram anteriormente, né? Os elfos foram para Beleriand, Beleriand foi destruída e deixaram para a Terra-média. Então, pensei a mesma coisa. Que... Eu achei que eles quiseram facilitar isso para o... Para o povo primeiro, geral entender, né? Mas é. eu concordo com você. Eu teria colocado Beleriand, explicado um pouquinho mais. Eu não sou contra o prólogo sido pequeno, mas eu também não acho que ele tenha que cortar coisas gritantes como um um continente que sumiu um continente é. né <risos> exato até porque agora o povo vê tão Beleriand, mas o que é que é e daí se eles no prólogo tivessem ouvido falar em belerend sabiam, sabiam que era um continente que estava agora submerso né que tinha sido destruído pela guerra mas pronto. super concordo yeah. super concordo então temos aí provável origem do arondir é, peço para vocês voltarem só um pouquinho lá na, na ainda na imagem ou do arondir ou do ada porque aí eu é só... quero falar da frase que ele diz, né? Ok. É, aí tá é. bom. Ele fala assim, você, o Adara, você escutou muitas mentiras, algumas tão convincentes que até as pedras e raízes acreditam nelas agora. E agora até lembrei que eu esqueci, eu lembrei que eu esqueci da citação lá de Eregion, quando a Sociedade do Anel tá passando por Eregion, eles falam da memória das pedras, das rochas, das plantas do lugar. Ou seja, como se fossem coisas vivas, realmente. Até o Legolas faz um comentário. Mas os elfos que viviam aqui eram diferentes do meu povo. Então, tem também fundamento para falar assim de memória das pedras, né? Tem essa passagem lá. Depois eu posso trazer aqui para vocês. Aliás, tem, tem fundamento das duas coisas. Porque se os elfos são ligados às raízes e às árvores, os anãos são ligados às pedras. E a gente vê que eles têm uma relação natural com elas. É. Né? O próprio Auli, né? criou eles a partir das pedras, então achei, eu achei esse texto, ó, tudo, tudo do Adar eu achei louco, o texto é e a interpretação. É, rapidinho, só para fazer um, um breve comentário, o nosso amigo aqui, o Rodrigo César, ele falou, com todo respeito, mas a série está horrível. Galera, tudo bem, é, meu, é, gosto, sem problema nenhum, falou, super educado, beleza, e obrigado é por estar aqui, é, olhando ah, o nosso achei... trampo e, e ajudando, agradeço mesmo, valeu, gostei. Rodrigo. Obrigada, Exato, de Um abraço. É porque às vezes o pessoal pensa que a gente tem que falar bem da série, né? A gente tá, ah, já falou vários pontos aqui que a gente não gostou. Na verdade, é... conforme, conforme a gente está fazendo as análises, a gente está vendo que ela, do terceiro por quarto, ela está ela tá caindo, né? É. É, então, a primeira parte da frase foi essa, né? Até as pedras e a raiz acreditam nelas agora, nas mentiras. E aí ele continua. Para esclarecer tudo, seria necessário criar um mundo novo. Contudo, só os deuses podem fazer isso. E eu não sou um deus, pelo menos ainda não. É claro que quando ele fala deuses, é Deus esconder minúsculo, ou seja, os Valar, né? Sempre que se fala em deuses ali no isso. contexto da Terra-média, a gente sabe que só Deus mesmo só tinha um, que era Eru e Lúvata. Deuses com de minúsculo são os Valar, que às vezes eram vistos assim pelos homens e tal. Então, é... e aí ele fala bem calmamente, né? Para esclarecer tudo, seria necessário criar um mundo novo. e, pra, e, e Ou seja, a gente subentende que, que para criar um mundo novo tinha que destruir o antigo. E aquela velha ideia do Sauron de ordenar as coisas para o, aquele do jeito que ele achasse correto. E aí vamos é, é, pense nessa frase do Ada e agora vamos para a citação aqui da carta 183 aqui do Tolkien. Ele fala o seguinte. Na minha história não lido com o mal absoluto.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 Então, todo o mal que vem depois é a ausência de bem, ou a corrupção do bem, é, é elas, o bem detupado. Ela se quer citar aí, aí aquela frase do Tolkien que a gente anda a dizer aí na internet. Liquidificador, não, socorro. <risos> é, e aí tem outra citação, é, também na mesma carta. Ele fala o seguinte, então, assim, dá para ver reflexos dessa fala do Tolkien lá na fala do Adar, nessa carta lá no Adar. E ele continua aqui, ó, em O Senhor dos Anéis, o conflito não é basicamente sobre liberdade, embora ela esteja naturalmente envolvida. É sobre Deus e seu direito único à honra divina. Os Eldar e os Númenorianos acreditavam no único, o Deus verdadeiro, e consideravam a devoção a qualquer outra pessoa uma abominação. Sauron desejava ser um rei-deus, e assim era considerado por seus servidores. Se tivesse sido vitorioso, ele teria exigido honras divinas de todas as criaturas racionais e poder temporal absoluto sobre o mundo inteiro. É... Então bateu muito aí com a ideia que o Tolkien tinha do Sauron naquele tempo, né? É, eu achei muito legal isso. Ainda não, ainda não uhum. sou Deus. Então isso tem todo... Na hora eu lembrei da carta, cara. Que, que ótimo garimpo, Sérgio. Sabe uma coisa que é interessante? E volta, A gente volta a falar do PH, cara. Enquanto a gente está achando que a série deu uma caída, a maior parte do, das pessoas está falando que está subindo. Então, de fato, a gente vai ter essa mescla de quem é muito leitor e de quem está mais para a série. Não, eu acho, uhum. eu vejo isso com bons olhos. Né? É. Uh, eu tenho só aqui a citação que tu tinhas dito do, das pedras, de Eregion. Sim. Uh, da memória das pedras, né? Então, uh, isto é no Senhor dos Anéis, no capítulo O Anel vai para o Sul, a Irmandade está em Eregion e... E o Mary pergunta ao Gandalf onde é que eles, para onde é que eles vão e, e Gandalf diz que uh, no final da jornada, ao fim, não podemos olhar muito à frente, contentemos-nos de que a primeira etapa foi cumprida em segurança. Creio que vamos descansar aqui, não só hoje, mas também esta noite. Há um ar, Sadio em Asvin, Asvin é Eregion. Muito uhum. mal precisa acontecer em uma região para que ela se esqueça dos elfos por completo, Oi. se alguma vez eles lá habitaram, e responde o Legolas. Isso é verdade, mas os elfos desta terra eram de uma raça estranha a nós, que somos do povo silvestre, e as árvores e o capim já não se recordam deles. Só ouço as pedras lamentando-os. Fundo nos cavaram, belas nos edificaram, mas eles se foram. Eles se foram em busca dos portos há muito tempo.